Então pessoal, mais um videozinho aqui e hoje eu quero passar uma dica muito importante porque eu já vi que tem muitos motoqueiros que cometem esse erro. Quando for descer uma descida, é de grande importância você deixar a moto engrenada, ou seja, engatada, como quiser falar, para que a moto não desça, olha lá o lago, que bonito, para que a moto não desça livre porque somente os freios não dão conta de segurar no caso de uma eventual emergência de uma frenagem rápida, então tem pessoas que para economizar o combustível, ele não deixa a moto engrenada, até chega a desligar a ignição, deixa no neutro e deixa a moto descer, isso aí é um risco muito grande. É uma economia que sai caro, vocês já ouviram falar na economia que sai caro? É esse tipo de economia, porque além do desgaste da moto, tem um desgaste prematuro, tanto do... Vou esperar um carro passar ali logo... tem um desgaste prematuro tanto do kit relação quanto também do motor, né, porque o motor é necessário que ele esteja lubrificando o motor, para não haver um desgaste prematuro das peças do motor. Muito importante, descer ó, essas descidas com a moto engrenada, é, ajudando no freio, ó, no meu caso aqui agora, eu tô nem no freio eu tô triscando, Tá só no motor, mas aí a gente dá ajudinha no freio, não forçar tanto nem o motor e nem o freio tem que ser algo dividido entre um e o outro e aqui a moto tá com to... eu tô com total controle da moto pelo fato dela tá engrenada então aqui aqui é necessário eu parar eu vou conseguir parar olha só consegue ó e principalmente essa aqui que é freio ABS ajuda ainda muito mais não é só moto, carro também tem que descer engrenado, qualquer tipo de veículo, o correto é você descer com ele engrenado, ajudando no, com o motor e com os freios. E é isso aí galera, fica aí a dica, qualquer dúvida que tiver aí, pode colocar aí nos comentários, que se eu souber eu respondo. Falou!